Você conhece o Real Poder da Vela Verde? Você sabe mesmo como utilizar essa ferramenta mágica tão poderosa? Quer descobrir magias secretas e muito, muito eficientes que podem ser realizadas aí da sua casa? Hoje eu vou te contar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 o nosso encontro o fogo e as velas são um dos grandes fascínios dentro da magia e da espiritualidade Inúmeros são os feitiços rituais que utilizam na né, desse instrumento mágico para fortalecer e direcionar as intenções uma concretização e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o real significado da vela verde de uma forma que você vai entender de onde veio o seu uso ritualístico dentro da magia eu vou te mostrar que essa vela ela é capaz de de muitas coisas que talvez você nunca tenha nem sequer imaginado e que vão além dos feitiços de cura é, que são comumente ensinados e lançados por aí como, por exemplo, o trabalho mágico com velas verdes para maldições. E para completar, eu vou te ensinar feitiços muito poderosos para facilitar a sua vida é, diretos no meu livro das sombras. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes de continuar com o assunto, já deu para perceber que aqui no canal você vai encontrar conteúdo de primeira e saber tudo aquilo que você tem vontade vindo direto de um bruxo de verdade. Então se inscreve no canal para não perder nada do que rola por aqui. Você já parou para se perguntar de onde vem o significado e o simbolismo das cores das velas? Talvez você nunca tenha parado realmente para fazer essa pergunta, afinal de contas, se você der um Google aí, você vai encontrar o simbolismo, o significado, o uso das cores e, enfim para que serve a vela azul, a vela amarela, a vela verde, por aí afora. Mas, no final das contas, se você olhar mesmo, os sites eles vão te indicar simbolismos é, iguais praticamente entre todos, mas eles não vão dizer para você de onde que veio isso. É, e eu acho que isso é uma questão muito problemática, porque a gente precisa entender da onde realmente veio o uso daquilo, né? Principalmente quando a gente está falando de magia, né? Não adianta a gente seguir aí uma fonte, copia e cola de um lugar e esse lugar não falar de verdade da onde veio o real simbolismo e o uso mágico daquilo que a gente pretende usar para o ritual que é importante para a nossa vida, né? Então, é, existe... É, na verdade, uma variação de simbolismos, significados para as cores, que podem variar de cultura para cultura, religião para religião, covem para covem, grupo para grupo, e aí é fora. E tem um forte fator que as pessoas não falam muito, que é a compreensão pessoal do significado também da cor da vela para você. Então, de repente, você vai fazer algum tipo de feitiço para a prosperidade, usando a cor verde, mas você tem um trauma, né? com a cor verde. De repente você comeu abacate quando era criança, passou mal, teve uma intoxicação alimentar horrível, ficou dias no hospital tomando soro, comendo comida ruim e você assimilou tudo isso, toda essa dor, esse sofrimento a cor verde por conta do abacate que você comeu. Logo, a cor verde ela não vai significar prosperidade e fartura, ela vai ser um símbolo de doença, de falência, então a cor verde é, a partir daquele momento vai servir para outra coisa para você que não necessariamente um significado comum, habitual, né, do que deveria ou do que dizem que deveriam significar. Né? A cor ela é uma linguagem individual é, e o homem ele vai reagir a ela com relação às suas condições físicas, às influências culturais, o que é um ponto muito importante da gente também ressaltar aqui quando a gente fala do trabalho mágico com as cores. E a gente não pode esquecer que o significado delas está intimamente ligado à nossa cultura ou à cultura qual a gente está trabalhando, a gente está inserido magicamente. É, essas cores elas também são responsáveis né, por gatilhos emocionais e sensoriais é, em nós, que são e estão intimamente relacionados com a nossa história e com as impressões pessoais que a gente teve com aquela cor. As cores e o seu simbolismo também são resultados das vivências comuns que a gente teve, por exemplo, na infância, e estão enraizados profundamente dentro do nosso pensamento. Ela vai ganhando, sim, conotação psicológica é, e também vai ter relação né, com as tradições históricas e as raízes da sociedade que a gente está é, vinculando, né, a elas. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale. No Instagram eu posto conteúdo diferente comparado aos conteúdos que eu posto aqui, mas que complementam ainda mais aí o seu aprendizado e a sua prática. Por isso, me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale, e me chama lá por direct pra gente poder conversar. A cor verde, ela representa, obviamente, a natureza de uma forma extremamente palpável e através dela a gente vai poder observar a maturação de todas as coisas, da mesma forma que tudo que nasce através da vegetação cresce e se torna maduro é a cor que representa as plantações os alimentos no geral e também pode falar sobre o nosso desenvolvimento seja esse desenvolvimento pessoal ou emocional porque ela tá ligada ao crescimento como um todo e é por isso que a gente utiliza as velas de cor verde quando a gente deseja que alguma coisa cresça e se desenvolva de uma forma saudável forte próspera porque tá ligado a maturação de todas as coisas ao espírito de crescimento e de vida da própria natureza. E ao mesmo tempo em que a gente pode observar a natureza né, como um símbolo de vida, crescimento, saúde, um antídoto e uma cura, a gente também tem que olhar para o seu lado oposto, que representa a morte, o declínio, a doença e os venenos. Então, a cor verde, ela também é indicada né, para rituais que visam né, a cura e o restabelecimento físico, auxiliando aí a ampliar a nossa imunidade e fazer com que o nosso corpo responda melhor a tratamentos médicos, tratamentos que envolvam a cura e o restabelecimento físico. Lembrando né, que a magia ela é uma auxiliadora na cura física, mas ela jamais pode fazer com que você abandone seus tratamentos médicos. Uma vez que quando a gente tem uma doença na realidade, qualquer tipo de enfermidade precisa ser tratado na realidade também. Então, é... cuidado aí com o que você vai fazer, não abandone seus tratamentos e use a magia com consciência, certo? A cor verde ela também pode ser utilizada para trabalhos mágicos relacionados à doença ao declínio, a todo tipo de malevolência e todas aquelas energias né, que são densas e que podem levar a alguma coisa à sua falência, porque o verde está ligado também intimamente ao ciclo do final. Se ele está ligado né, ao ciclo de crescimento e maturação, é, consecutivamente ele vai chegar ao fim, então ele vai chegar e vai representar o declínio, vai representar a morte, vai representar a falência e os venenos. Mas, não só sobre isso ou sobre qualquer outra ideia de maldade e malevolência, o verde ele também vai trazer a representação da divindade masculina dentro da bruxaria. Vai trazer a ideia do homem verde, o deus de chifres, né? aquele que é coroado em folhas entre a floresta. O próprio deus Osíris, no Egito, ele tinha... É, a pele verde para representar a vida, enquanto simultaneamente também representava a, por, a própria morte, né? Por isso, é, ele também representa o poder da animosidade e assim como é, as trepadeiras que se encontram sempre em lugares altos, o verde ele vai trazer a energia do vigor para que a gente possa sempre estar escalando e subindo e levando a nossa vida para outros patamares, por outros caminhos que levam e desembocam no desenvolvimento. Quando a gente pensa nos ciclos sazonais, o verde ele vai se encaixar, é, na primavera, o período de renovação após toda e qualquer escassez. E é por isso que muitas vezes o verde ele é utilizado como a cor da esperança, porque tudo aquilo que sobrevive, que cresce, que se levanta, vai ter aí as raízes dentro da cor verde. Então ele é utilizado para trazer a esperança de um novo ciclo, a força da renovação. Quando a gente também pensa no verde, de modo mais artístico, a gente vai ver que o verde ele é uma cor é, que consegue assimilar com facilidade outras cores, mas sem perder as características naturais dele. Então, diferente da cor amarela, por exemplo, que se muda completa e drasticamente com apenas uma gotinha de outra cor, o verde não. O verde ele vai incorporar para si aquela cor, vai se manter verde, mas com algumas nuances ou de amarelo ou de azul, então esse verde não vai perder quem ele é, ele vai incorporar. E é por isso que a gente entende o verde também como a cor do equilíbrio. Então no passado, por exemplo, na astrologia, o verde era associado ao signo de Libra, porque ele representava a virtude equilibradora, diplomática, da sagacidade e da harmonia. Então, é, através da cor verde você pode trabalhar encantamentos né, que buscam a estabilidade, o equilíbrio, a harmonia dos ciclos da vida de ambientes, de pessoas, de locais que estão tumultuados e precisam se estabilizar de alguma maneira para crescer, se desenvolver rumo ao progresso eu vou te fazer um convite agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo o selo de verificação de membro que vai te dar destaque nas lives principalmente nas lives de tarot onde a sua pergunta vai aparecer para mim em negrito e eu vou conseguir te responder na frente de todo mundo você também pode fazer parte do grupo secreto Revoada Rouxinol lá a gente fala sobre magia e realizar juntos todo mês um ritual incrível. Ou então fazer parte do Círculo Ronchinol, um espaço de desenvolvimento mágico onde você será guiado por mim, né, tendo os conteúdos aí do canal como base e também recebendo material de estudo exclusivo. É muito fácil se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo do lado do botão Inscreva-se. Caso você não encontre o botãozinho, tem um link na descrição escrito Seja Membro, clica no link e é isso, gente, vem fazer parte da nossa revoada. Eu vejo muitas pessoas utilizando a cor verde, né, para feitiços e rituais relacionados à prosperidade, mas com uma intenção de ganhar dinheiro rápido, ampliar as finanças, né, melhorando a qualidade de vida. Porém, é, eu não penso no verde para esse tipo de direção mágica, é, para se trazer agilidade ou ganhar dinheiro assim tão rápido. Como eu falei para vocês lá em cima, o verde ele fala sobre questões é, de ciclicidade, né? sobre maturação e sobre os ciclos que envolvem o desenvolvimento. Então ele é a semente que rasga o solo com força, finca raízes e vai crescendo forte rumo ao sol, ou seja, rumo à concretização. Ele sim demonstra fartura, ele sim demonstra desenvolvimento, mas um desenvolvimento que precisa de tempo para poder acontecer. É, e quando a gente quer dinheiro rápido, quando a gente quer soluções financeiras muito rápidas, é, se a gente for pensar no verde para esse tipo de coisa, ele não vai funcionar necessariamente do jeito que a gente gostaria. Então, você pode usar sim o verde para dinheiro, para prosperidade, mas pensando que isso vai demorar um tempo. Então, o ideal é usar a cor verde em feitiços que você sabe é, que vão levar um tempo para se concretizar. Então quando você precisar fazer um feitiço para dinheiro rápido, para trazer prosperidade rápida, para agilizar as coisas nesse modo, o interessante é utilizar a cor amarela ou a cor laranja. Se você quer saber um pouco mais sobre a utilização mágica da cor amarela, vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo onde eu falo sobre isso e você vai tirar suas dúvidas também, tá bom? Por isso, quando você for trabalhar com a cor verde pensando em dinheiro, você tem que saber que o dinheiro ele não vai vir de forma rápida e inesperada e ele vai acontecer a partir de um corpo que cresce e se desenvolve. Então é para coisas que, queira, que você queira que criem raízes, tá? Outra coisa que eu sempre falo para vocês com relação a feitiço, antes de você fazer um feitiço ritual, é muito importante que você deixe o espaço purificado, para que você não tenha nenhuma energia contrária à sua intenção, que vá atrapalhar os seus feitiços. Então é muito importante que antes de realizar um feitiço, antes de realizar um ritual, você faça uma purificação, você faça um banimento e uma purificação no local. Se você não sabe o que é um banimento, se você não sabe como executar um banimento, eu vou deixar aqui em cima nos cards, para você um vídeo falando sobre o alimento explicando tudo que você precisa saber outra dica também em relação a feitiços rituais muito importante é que dentro da bruxaria nós trabalhamos com uma coisa chamada círculo mágico o círculo mágico ele proporciona é, não só proteção ao nosso redor mas ele serve como um ampliador das energias é, que a gente está trabalhando dentro do nosso processo ritualístico ele vai fortalecer o nosso ritual e ele vai fazer com que esse ritual seja eficaz então, é muito importante que a gente trabalhe dentro de um círculo mágico também nos nossos processos ritualísticos. Caso você não saiba o que é um círculo mágico, também vou deixar aqui em cima nos cards para você um vídeo onde eu explico tudo o que você precisa saber a respeito do círculo mágico, certo? Esse feitiço é para trazer estabilidade para lugares e situações e até mesmo relações pessoais que sejam de algum modo desordenadas, tá? Eu tenho que deixar muito claro, lembrar vocês que estabilidade pode trazer sim finais de ciclo, rompimento de relação e por algum motivo trazer alguma coisa que seja ruim, negativa, como uma demissão, por exemplo. É justamente porque quando a gente está falando de organizar as energias, pode ser que para que elas se organizem, pessoas elas tenham que se afastar, lugares precisem se restaurar, e entre muitas outras coisas mais, tá? Não significa que vai ser a sua relação, que vai ser, enfim, né? com você que essa coisa vai acontecer. Mas, por exemplo, se você vai lançar um feitiço querendo trazer é, organização do seu ambiente de trabalho, pode ser que algumas pessoas sejam demitidas, porque pode ser que a ordem venha tirando pessoas que não estão funcionando. Então, pense sempre que quando você vai fazer um feitiço para trazer ordem e equilíbrio para o lugar, esse equilíbrio pode gerar algumas consequências, tá bom? Para esse feitiço, você vai precisar de uma vela verde, Vai precisar de uma vasilha, vai precisar de um perfume seu, algum óleo de consagração, tá? E vai precisar de terra fértil, tá? Essa terra tem que ser aquelas terras bem adubadas ou aquelas terras vermelhas, sabe? Não serve areia, porque a areia de construção, ela traz uma outra estabilidade, uma outra ideia de estabilidade para o feitiço, tá? Então não vai funcionar. Você vai fazer a purificação do ambiente, os banimentos, você vai traçar o círculo mágico, invocar os deuses, as forças, os seres e as criaturas aos quais você está acostumado. Você vai untar essa vela verde com óleo ou com perfume. Enquanto você unta, tá? você vai pensar na situação que você deseja equilibrar e estabilizar. tá? Então, você vai fixar ali seu pensamento nesse processo. Enquanto você unta, você vai trazer para a realidade esse pensamento do que você vai fixar, que você quer fazer, organizar. E aí você vai fincar essa vela verde no potinho com terra, tá? Então, você vai fixar a vela na terra que vai estar tá no potinho, imaginando que aquela vela verde é como se fosse uma muda de planta, né? Sua vontade é uma, seu desejo é uma muda de planta, que vai criar raiz e vai crescer. Então você vai literalmente dizer que seu feitiço é isso, é uma árvore que vai crescer firme, forte e estável. Aí você vai acender a vela e vai recitar o seguinte encantamento. Como raízes firmes sobre o solo, este momento há de se estabilizar. Eu ordeno, assim eu quero e assim será. E você vai repetindo isso, olhando para o fogo. Vai repetindo as palavras de poder e olhando para o fogo. Enquanto você repete, olha para o fogo, como se as pala essas palavras de poder fossem um mantra, você vai visualizar a situação que você quer se organizando, tomando forma, se tornando palpável. Você vai sentir isso no seu corpo, vai vibrar isso tão forte que você vai ser capaz de sentir isso fisicamente. Quando toda essa energia, quando toda essa força estiver em você, envolvida em você, você vai direcionar as suas duas mãos para a vela, Impulsionando essa energia que você criou e vai falar que assim seja e assim se faça. Perfeito. Feitiço lançado, vida que segue, tá? Nossa casa, nossos bens, nossa saúde, nosso trabalho são muito importantes para a gente. Tanto para uma questão de sobrevivência, óbvio, como para o nosso conforto também, né? Por isso, a gente tem que ter todas essas coisas que são importantes para a gente protegidas de qualquer tipo de energia que possa prejudicar ou fazer com que é, elas sejam tiradas da gente. Então, a vela verde está ligada a esse equilíbrio e, e esse manter as coisas. Então, você pode usar a vela verde como é, uma âncora de proteção energética para essas coisas que são importantes para você. Então, o feitiço de agora é um feitiço para proteger as coisas que são suas. Então, você vai precisar de uma vela verde de um óleo ou de um perfume, tá? Pra você untar essa vela, você vai precisar de sal grosso e vai precisar de uma agulha ou um alfinete, independente, qualquer um dos dois, tá? Você vai fazer a purificação do ambiente, né? Vai fazer o banimento e vai traçar o círculo mágico. Nesse processo também você vai invocar os deuses, as forças, os seres e as criaturas que você costuma estar tá trabalhando. Você vai untar a vela né? com óleo ou com perfume e uh, nesse processo de juntar a vela, você vai magnetizar ali o seu pensamento. Então, você vai untando a vela e vai pensando em todas as coisas ou na coisa que você quer proteger, tá? Esse é o momento de você trazer o seu pensamento fixo na vela. Em seguida, você vai espetar o alfinete bem no centro dessa vela. E por que isso, tá? Normalmente os alfinetes ou as agulhas, eles representam lâminas, e as lâminas da magia, elas têm muito poder, elas estão atreladas diretamente à, à proteção, aos espíritos guerreiros, né? Elas representam a espada. Então a Tami, por exemplo, é a lâmina que é a alma da bruxa, o coração poderoso da bruxa. Então quando a gente faz esse processo de espetar, a gente tá imbuindo ainda mais aquilo com proteção, Tá? Aí você vai falar uma frasezinha bem curta na hora que você estiver espetando a agulha na vela. Nada nem ninguém poderá me atingir, pois a lâmina corta o que ata e dói. Então você já magnetizou ali sua proteção. Você vai colocar a vela é, fixada num prato, num pires, onde você quiser, e em volta dela você vai colocar um círculo de sal. Nesse momento, esse círculo de sal ele vai representar literalmente como se fosse um escudo de proteção em volta daquilo que você quer proteger. Enquanto você coloca o sal em volta né, da vela para montar esse escudo de proteção, você vai repetir também a seguinte frase. Envolto em proteção, eu coloco e oculto tudo que eu tenha preço de todos aqueles que queiram prejudicar o meu intento. Certo? Aí você vai acender a vela e você vai recitar o seguinte encantamento agora como se fosse um mantra. Pelos deuses e seres aos quais eu tenho culto e aos quais tenho apreço, me proteja e proteja o meu intento. E você vai repetir isso várias e várias vezes, enquanto você olha para a chama da vela e você magnetiza o que você quer proteger. Repete como se fosse um mantra e vai sentindo, vai imaginando é, uma bolha de proteção envolvendo aquilo. Vai imaginando uma energia luminosa vindo dos deuses, das forças que você costuma trabalhar, recaindo sobre aquilo que você está protegendo. E vai recitando, e vai recitando até você sentir o seu corpo todo magnetizado, com essa energia Quando você sentir que você está explodindo de energia Você vai colocar as mãos direcionadas para a vela Empurrando toda essa energia Dizendo assim seja, assim se faça Pois assim já é a partir de agora E deixa o feitiço correr Como ele deve correr Certo? Esses feitiços são feitiços muito legais de você fazer São feitiços que funcionam Tão no meu grimório, tá? E eles são muito, muito simples Mas muito, muito eficazes Certo? Então Pega a vela verde, faça os feitiços na sua casa, me conta como foi pra você, me conta como foi o processo, certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho, certo? Um beijo, muito obrigado pelo carinho e pela audiência e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!